Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, mais uma lenda nova que foi nos passado. E hoje a gente veio aqui para fazer a exploração. Hoje a gente estamos aqui na casa da Solange, uma casa conhecida como a casa da Solange, né Thaís? Isso. Diz que morava uma mulher aqui que ela chamava Solange e disse que o marido dela encontrou ela enforcada dentro dessa casa. E depois disso ninguém morou nessa casa, ele abandonou, não quis mais saber da casa e ninguém sabe o porquê que ela se enforcou. Diz que ela tinha uma vida boa, né Thaís? Sim. que o marido dela gostava dela, eu acho que pode ser depressão, cara. Só pode, Thiago. Por isso que a gente fala, quando você estiver triste, alguma coisa assim, conversa com os pais, conversa com amigos, né? Sim. Porque a depressão não é fácil, gente. Depressão é uma doença e tem que ser tratada. Então, pessoal, hoje a gente veio aqui na casa da Solange. Parece que o mato tá tomando conta do local. Mas vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro e filmar tudo pra vocês. Hoje a gente veio de dia, né, Thiago? Pra fazer o reconhecimento, explorar o local. Sim. Não sei nem se a gente vai conseguir entrar aí, mas vamos tentar. É, vamos ver se a gente consegue entrar lá. Senão a gente só mostra por fora. Mas não, não vai dar um jeitinho de entrar lá. Peço pra você deixar o like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Thiago, vamos andando aqui em volta primeiro, ó. Porque vai que a gente acha então, um caminho. Toma cuidado com cobre, hein, cara? Como tem muito mato assim... É... Cara, essa casa é muito antiga, de Muito. muito Olha. Meu Deus, vai tá entrar. Por aí. lá nós não conseguimos. aí tá? Não, vamos olhar pra você aqui. Ó, aqui parece que é um trio, ó. Ó, aqui é um trio. Só que a gente vai ter que ir meio rápido. Não dá bobeira ficar de cobra, tá? Então vai que eu vou atrás. E ó, tá chovendo. Tá chovendo? De mim. Ó, de novo. Nossa, pessoal. Que casa sinistra. Amor, olha a cobra pra cima, hein. Que sinistro, hein. Olha. A gente não vai poder ah, enrolar, não. Thiago, porque não. ali na estrada não tem pedra. Se a gente pegar a chuva aqui, nossa... Que susto! A caminhoneta não sai. Pessoal, aqui pelo jeito tem é uma varanda muito bonita, hein, Thaís? Muito bonita. Grande, né? Olha. Que deveria ter algum cômodo, ó. Aqui deveria ser uma chaminé da, da churrasqueira. O fogão a lenha pro lado de dentro, né? Sim. Vamos dar uma olhada aí. Olha é tudo, isso, não tem copo. Licença. Licença. Nossa, que casa sinistra, né? É, no fogão a lenha não era, não. Ó. Aqui eu é. acho que era pia. Era pia. Nossa, cara. Nossa, cara. aqui dentro tá de noite já, né, né? Tá de noite. Pia, três. Ah, tem um negócio de pia aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha, né, amor. Nossa! Olha que banheiro sinistro, cara. Gente. Olha essa janela. Amor, sinistro isso daqui, hein? Olha essa patente, pessoal. Nossa, cara. Ó, tomava banho ali, ó, não é box, não. Olha, né? negócio de plástico ali. Uhum. E não tem nem piso, tá vendo? Nem no chão, nem nas paredes, não. que geralmente tem. Onde será que ela se colocou? Não sei. Ah, Aí fogo. tem fogo. Eita, que Nossa, que pega! Fora. Você viu o tanto de morcego? Cara, tinha mais de 10. Amor, melhor entrar um só. Vai lá. Não, vai você. <risos> não, vai lá. Não. não, não meia pra cima. Tem mais um ali. Ai, ah, meu Deus, não. Vai você só. Vou nada, vamos mais um. Eu tenho medo de bicho, tá? você sabe, cara. Ai, que moça. Saiu? Saiu. Vou meia pra baixo. Vamos lá pra baixo. Cara, tem que mas... tudo para aquele quarto aqui. Tem uma cama aqui, mano. Pode vir. Nossa, tem uma porta aberta aí. Olha ali. Não volumear para cima. Só a cama. Nossa, cara. E uma cama bem antiga, hein. Vamos lá, não Tem coisa. Opa, ah. Olha e cobra. Olha. Thiago, isso aqui é uma cama muito antiga, cara. Muito antiga, cara. Madeira pura. Olha a janela. Olha a janela. Sinistra, né. E aí era a sala, é sala. pelo eu tojei. Aí tem uma, uma... um negocinho aqui, ó. Nossa, Nossa cara, cara não, vocês... sei, não sei como ela vai sair daqui. Começou a engrossar demais. Ó, tem um todo aqui, ó. Meu, começou a engrossar demais, cara. Vamos, né? aqui. Vamos tentar sair, porque senão não sai com o é. carro daqui, cara. Senão a gente não consegue sair, pessoal. Aí outra hora a gente vem já de noite, né, Thiago? A gente Sim. já achou o local e já deu pra dar uma olhada mais ou menos. Aqui um outro quarto. Outro quarto aqui. Olha, tem um desenho ali, ó. Eles tinham filhos, Thiago? Ah, não sei, só foi me falado que, que a Solange foi, se enforcou aqui. Se enforcou, né? Uma casa muito antiga. O pessoal tá impressionando demais, Eu não sei se dá pra escutar a chuva. Não oh, me pra cima, que eles estão todos aí. Tá, aí eles estão todos ali em cima mesmo. Mas mostra o chão aí, tudo. Ó, tô viu? Já é muito. Mora vai ter que sair correndo. Pessoal, a gente não vai ter muito como ficar aqui por causa que a, a, a estrada aqui é pura. Eu vou terra. mostrar, vamos junto que eu vou mostrar tudo para vocês. Tá muito bacana, nossa cara. Olha, viu, tem. Tá... Ó. Vamos, Tchau, lá, vamos, fez? corre, amor. Pessoal, vou mostrar para vocês a estrada que é para vocês ver. Olha, tá engrossando demais a chuva. Olha. Olha, cara, ministra, gente. Top demais essa casa, hein, Thiago? Ah, vai ter que vir um dia de madrugada aqui. Que decepcionado, você vai ter que sair correndo. Então, sair correndo da lenda. De dia. <risos> Olha aqui a estrada, galera. Pessoal, não é nem estrada pra Olha aqui, ó. Só trator passa, ó. Tá vendo o jeito que é? Se chove, nós não sai daqui, porque a caminhoneta não é 4x4. <risos> Caraca! Vai, valeu a pena. Valeu a pena, cara. Muito top. E a olha gente aí, a... pessoal, tá aí. chovendo demais, Vou olha. Vou querer vir à noite aqui, cara. Hã? Vou querer vir à noite. Não, a gente vai vir sim. Nossa, Pessoal, a mulher ela foi encontrada pelo marido dela, enforcada, dentro da casa. Eu queria tentar olhar mais, para tentar ver mais detalhes, ver se a gente descobriu alguma coisa. Mas com esse tempo não dá, cara, senão não ela, dá. a gente vai... Olha, vai tá chovendo demais, gente. ó Olha o jeito que é a estrada. Por se né, demora 10 minutos lá dentro da casa. E a caminhoneta, pessoal, ela não é 4x4. Não. Se coisar, ela fica enroscada, aqui, igual o carro mesmo. Ela. Olha, eu tô até cansado de correr. Tá vendo? Nossa, caisinha. Thiago. Vamos sair daqui. Vamos ver se nós achamos uma estrada que tenha pedra. Então, cara. Galera, essa é a lenda da Solange. A casa aí é muito sinistra. Pelo que parece, essa casa aí deve ter mais de 70 anos. Ah, por aí. O Matos tá tomando conta, mas dá pra entrar dentro da casa. A gente vai ainda vir fazer essa investigação. Vamos ver. O que, que você sentiu? Você sentiu alguma coisa ali entrando assim? Cara, foi, foi muito rápido ali, sabe? Mas dá pra sentir que tem alguma coisa, cara. E ela é tenebrosa, né, É, é tenebrosa. tenebrosa, dá pra uma sentir. É uma casa que tem coisa. grande. Uma casa grande. Quantos quartos Começou tem? Começou a brodar no pneu, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Começou a brodar no pneu. Tô estando, ó. estando. E agora, né? Vai pra onde, hein? Eu por não Tiago, quantos quartos tem? Você lembra quantos quartos tinha da casa? Quarto, Três quartos. Dois quarto. dos morcegos e aquele da cama. Ah, entendi. O banheiro, achei muito sinistro, cara. De banheiro. Muito, né? Muito sinistro. Mas, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. A casa lá é sensacional, muito top, né, Thaís? Tá Aham. Uh -huh. Gente, se vocês quiserem que a gente venha de madrugada, pessoal, comenta aí embaixo, né, Tiago, que a gente vem? É, é né? longe, a gente tem que esperar um dia que não esteja chovendo. Sim. Peço aí até desculpa pra vocês por estar tá fazendo esse vídeo correndo aí. Não era a nossa intenção. Não tava chovendo na hora que nós parou, lê, Não, na hora que gente fez entrada não tava chovendo não. E agora? Pra Eu Acho que é pra lá ó, pra lá? Não sei. Não tava chovendo e a gente foi pra gravar mesmo. É, foi passada a localização Falando, vamos lá Conhecer essa casa da Solange aí. A mulher que se importou. Então, mas tá vendo que o tempo parede. pra lá tá limpo? É, olha é, é aqui A é, nuvem tá aqui, ó Bem na casa Na hora que a gente entrou Parece que coisa de outro mundo mesmo. Bom, mas deu pra gente conhecer a casa né? A gente conheceu a casa Dá pra gente vir de, de noite Que a gente já achou ela Já sabe como que ela é então se o pessoal quiser a gente volta de madrugada em um dia E é. continua sem pedra, sem carreador com pedra Mas pessoal. tá lascado, galera não Carreador tá lascado. é estrada, eu vi que uma pessoa comentou esses dias o que, é. que era carreador Carreador é estrada aqui pra nós É, aqui no, na região aqui do Paraná, aqui, onde a gente mora aqui é, Carreador é uma estrada, isso aqui é estrada de terra uhum. De pedra, né? Não era pra ser isso não, mas... É. Isso, é, isso aqui no caso é, é abandonado é. O povo é. não passa, mas passa assim mas é isso aí galera, vou encerrar por aqui, se você gostou deixa o like, até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!